E após dizer que fica indignada com quem não usa máscara e promove aglomerações, a cantora Cláudia Leite realizou um show completamente lotado no último sábado. Em diversos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar que milhares de pessoas não utilizavam máscara, apesar de o uso do equipamento ser obrigatório na cidade. Lembrando que anteriormente a artista fazia intensas críticas a quem promovia aglomerações. A cantora foi alvo nas redes sociais, sendo chamada até de genocida. 30 segundinhos, né? Isso é grave, é grave pelo momento. A gente falava aqui desde o início, imagine se tivesse prendido todo mundo como, queria, como queriam alguns lá em 2020. A história é a seguinte, tem que ter cuidado, não aglomerar, mas também não fechar o comércio. Isso é, a hipo, hipo, é o retrato da hipocrisia. Hipocrisia para não falar outra coisa, né? Proibida, porque isso, uh, igrejas fechadas, escolas, comércio, uh, jogos, esporte, parques, mulheres sendo algemadas, crianças na praia sendo aí coagidas a sair de uma maneira uh, forçada por policiais, tudo isso sendo passado transmitido ao vivo em cores para todo o Brasil, falências, economia a gente vê depois, as pessoas ah, sem ter o que comer, sem ter ah, o, o que colocar na mesa de suas famílias, enquanto esses artistas, como a vídeos da Cláudia Leite, eles iam ali para quarentena gourmet no Instagram pedindo para ficar em casa e agora ah, fazem essa aglomeração aí que para eles né, não tem nem problema nenhum quando nós precisávamos tocar a economia de uma maneira responsável.